Eu digo para a igreja, pare, pare, você está indo pelo caminho errado, você está indo pelo caminho errado, pare, oh, o sinal está vermelho, o sinal está vermelho, ele está falando, pare, você tá Errado. I hear the Lord say, Eu estou ouvindo o Senhor falar a story from the Old Uma história do Antigo Testamento Josué está levando o exército em algum lugar a city. Uma cidade God had told them to do it. E Deus que mandou ele fazer isso But they went in to do it, Mas quando eles estavam com o intuito de fazer and they had to run away. Eles tiveram que correr para longe enemy chased them away. Porque o inimigo fez com que eles saíssem de lá and Joshua, E Josué he fell on his knees, Ele se ajoelhou and he said, oh God, E ele disse Senhor Deus what can I say? O, que eu posso, o que eu posso dizer? Não há de não tem nenhum fôlego de vida em mim When you to run before her Quando você disse para Israel correr antes dos seus inimigos Os inimigos que ouviram sobre a partida do Rio as muralhas de Jericó caindo And now e agora eles vão ouvir That Israel is running from its enemies. Que Israel está correndo contra os seus inimigos What can I say? O que eu posso dizer? What can I do? O que eu posso fazer? And God said, e Deus disse, levanta Tem pecado esse campo, tem pecado na casa, e até que o pecado vai embora, Israel não pode ganhar. E Deus chamou a eles, um grupo de pessoas de cada vez. Até que eles acharam um, um homem, apenas um homem que tinha feito o que Deus tinha falado para ele não fazer em Jericó. Ele tinha roubado roupa, prata e ouro. Eu não consigo lembrar, mas acho que colocaram ele no fogo, a família dele inteira que eles tinham, mas a igreja hoje em dia não está indo contra o pecado, e eles estão marchando, achando que vão ganhar a batalha, achando que Deus está do lado deles, mas nós permitimos o pecado, a gente nem mesmo percebeu. That's the problem with the churches. E esse é o problema nas igrejas And for that reason, E por essa razão many will fall. Muitas igrejas vão cair the church will lose many battles. Oh, A igreja vai perder muitas batalhas we repent. Deus, nós nos rendemos, nós pedimos perdão we repent for the church. Oh, Deus, nós rendemos a igreja, Pai Around the world. Sobre o mundo, Deus, ao redor do mundo, Pai Deus nós preferimos que o Senhor traga julgamento, that you might save salve muitas vidas. Deus nós preferimos que o Senhor tire o pecado de nós. Remove Tire o pecado de dentro da igreja. Have mercy on Tenha misericórdia de nós, Deus.